Salve, buongiorno. Bruh, look at this dude. <laughs> Wait till you see the. F <laughs> oh no, no, no, no. <laughs> no. <laughs> Malin. <laughs> <laughs> oven, oven. Cali, arma, ki pi o mano. Ah, daí, pilantra. <risos> Se fudeu. Daí, daí. <risos> Viado, a é minha arma. Não, não, não, não. Não, é não. Não, não, Gira o seu merda. A reina tá no meio. A reina tá no meio. Cadê a arma, mano? A arma sumiu. Ah, na moral, cara. Meu Deus. Tô com 12 de vida. Tu me dá onde, mano? Costa. Tem dois costa. Dei 60 na sage e 30 na reina. Costa, costa, costa. Não tenho, velho, já usei Tem dois costas Pai, no chão, Nossa, deveria ter esperado, tipo. né? <risos> <zó? risos> Gira o seu viado! <risos> Minha ghost, Oi, mano! Você tá bom, não, ela tá no jogo fio, tu não jogou ela lá, não? Querer. Ah, é meu costume ah, de eu reler, aí eu acabo falando Obrigado. duas vezes. Acabo falando duas vezes. A Hazy fica aí, tá? Cuidado. Aqui. Ah. Cortando ah. a visão. Ela tá com carrinho e bombinha. E eu, eu sempre tá aí, levo eu. essa bombinha. Ela Ela passou correndo. Tá Recarregando. Boa Esse é o rapazão Esse estimulante faz o quê? Aumenta o dano? Não, aumenta tá. a velocidade do, do, do disparo Aí é minha, tá? Tá, os dois na B Ah, eu tô com a então Spike olha o um que, que eu fiz, velho oh, Tá já, dando tá, tá bom, tá, tá, tá, tá na B, tá na B, tá na B Calma Ela se tava se aqui, ou ela tá aqui? aqui. Ela tava num desses dois hum, tanto Boa isso, né? Bad, mano. Eu esqueci que eu tava com a Spike vendo. Que tirão, hein? <risos> eu, você imita a Letícia. <risos> uh, você limita a Letícia. <risos> eu sempre, mesmo cadê aquela? Ela que me copia, mano. É simulante aqui. tem sempre aparece aqui. Morre. Uma... <risos> Não tomei nenhum tiro oh, dela. É, Apinou tudo. Tem um, um homem. Tem um homem. Ah. Cara, que tá bomba tô... tá. Tô baludo, mano, tô baludo. Tomando a visão. Moleque... Tomando a visão. Ah, vocês tá parado. Onde o cara? Onde a bomba? Tá com a asa. Aí, aí, tu me dá onde? Recarregando. <risos> Já tá plantada. Meu Deus do tá um Boa Vou recuperar Vai, pra você, tá? Tá. Tá. tá? Não, vou jogar na ult. Que... morreu? <risos> ah, mano, sou... vou comprar shield. Eu tô rico aqui, mano. Ah, é. Eu sou muito alista, velho. Não posso ficar com esse pai. Vou pegar ult. Acho que eu vou voltar na água. Eu vou matar um e vou pegar ult também. A reina ali. Deve estar tá de baixo do bomb a reina. Deve mesmo. Ela deve estar. Tá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A não a reis tá de aí, em algum lugar de todos. Ué, comigo é aqui no final. Ai, 80, aqui o Joy no. Oh, tem costa, tem costa. Ah, boa. Eles vão Cara, vou ter uh, tá, um tá no jardim. Uh, se você tivesse segurado o branquinho, você não ficava preso. Reviver, revive, revive, revive. Fale, fale. Só fica aí, Branquinho. Só fica aí, ó. Não sabe se você tá não. Ah, vai ter que clicar. Só sai, boa, boa. Opa, que boa. Ô, oh, Branquinho, se tu usa teu E no... Na... no time que dá o bagulho da Killjoy, você sai. Você não leva, não. Ah, é verdade. Eu aquelas super bonita que não mira aí, mas faz um lugar. Eu achei que ia ter gente ali, por isso que eu usei. Relaxa, mano. Dá pra escar alguém, obrigado Valeu. Mano, sabe o que eu tô fazendo? Ô, branquinho, corre. Tá vendo que quando eu jogo, tem uma barrinha, tá ligado? Não, tá ligado, quando tiver no finalzinho eu uso. Isso. Eu não sei que eu é usar, não, tá ligado? Sempre uso faltando um segundo, velho. Eu não sei se eu consigo usar esse fogo da reina, não. É três segundos, se não me engano. Três segundos? A reina ali. Tem um avançado aqui. Nossa, eu tenho que ir cabeça do cara. Tem uma avançado aqui. Aqui. aqui. Foi pra esquerda. Cortando a visão. Lançando fumaça. Estimulante ativo. Tomando a visão. Você joga uma puta, não morre, não? Nossa, eu quase deixei você morrer porque eu tava com a Bogru na mão. <risos> Parece que eu vi céu, não tenho certeza. Eu vi. Tá seu. É um céu e um CT. Foi dada largada. Ai, as duas céu. Tá Nossa, que... meu Deus, elas eu já vou deixar. Que cego. Eu tenho ult. Granada Você viu, né? Ah, você tem. Ah, tenha. ah, nem dá tempo mais. Salve, buongiorno. Bruh, look at this dude. <risos> Wait a second. The... Oh, no, no, no, no. Malinho. Oh, não, não, não, não, não. Tu mirou em um não. e matou dois? Como é que eu matei os dois? Eu tava com medo ainda, mano. Né? Tá tudo bem, mano. Tá caro tudo aqui, mano. Demônio. Foi é mal, o Carlinha queria. Ela tá na esquerda. Ela tá no mercado. Cara, <risos> ah, porra, viado. Ah, não. Você viu eu morrendo? Vou salvar. Puta que pariu. Eu fiquei com medo do cara me atirar com a. Você viu, <risos> você viu eu morrendo Valinha. Eu vi, você voa. Eu evolui. vi. Eu tava. O tio ele foi 5 metros. Nossa cara, pra que isso, velho? Eu só tô jogando de 6 porque geralmente. Ah, assim você é pegou de volta. Entendeu? Eu pego ela, eu sei que eu pegar ela. Mas joy, então, eu já tinha jogado duas kills já, então. Vou pegar dessa vez, Mano, não faz sentido. Tem que é o que? Uh, porra, morreu. Caralho. Moral? É o tem, visão. É o Otário. Eu já joguei tudo aqui. Mano, mano tem é todo mundo aqui, mano. <risos> é todo mundo, mano. Eu botei a cara ali e <risos> parecia uma rinca. Eles vão fio, fio, fio. Fio, fio, fio. Fio. Eu, eu, eu. Eu mostro tudo, mano. mano. Tem que jogar. Tem um cara aqui do meu lado. Vou ficar na ar, mano, vai. Nossa! Coitado do cara, Hiro. E olha aí, meio isso. Foi só uma, mano. Não, não ele estuvo todo desnorteado, velho. Todo torto, bichinho. <risos> Deixa eu dar o tanto na moral, olha lá ele. Ah, ela tá aqui no cantinho. Eles podem voltar? Podem, tô ouvindo barulho. Eles estão tudo aqui. Que tão aqui plantando uh, coloca seu negocinho é Boa Nossa, isso é cara, hein? isso é é é Conheci muita gente Ele ficou bonito. Da, da escola, ah, valeu. Tive e você, Hero? O que, que, que, que você disse? o que, que aconteceu? Nome, ele de ele de apareceu mim. só o bracinho pra mim e você já matou o cara. <risos> Nossa, deu uma puxadona ali, mano. Pô, <risos> eles não defendem, eles são Agora que eles estão de tech pra atacar, eles ah, não atacam, é. eles defendem, velho. É, mano. Agora ah, eles ah, são mas charo, mas né? Cinco de uma vez. Peraí, pô, pô. Eu não quero ter visão dos caras pra partir da Boa Au! aqui Aí não fui eu não Tô aqui já Boa Por aqui me passou esse combo Tá aqui ó, tá aqui, tá aqui Trocou a arma Ó, 40 Meu Nossa! Amigo. Eu vou ficar aqui na Eu levei logo um HCzinhozinho pra ficar esperto. perto Boa. Nossa senhora! Vocês morreram tudo longe, vem. Vivi na Carlinha. Vivi na Carlinha. Vocês morreram longe, é isso que eu quero fazer. Acho que eles foram pra A. Toná, Toná. Aí. Aproveita agora que eles não plantaram. A missão não acabou. Logo quem? É mais pateta, né? Mata logo os caras aí, ó. Calma. <risos> Spike plantada. Resta um inimigo. Assalta, sol. Inimigo não há. Contagem iniciada. Toveu 88 nela, gente. Ela tá meada. Aí. Tirando a cirandinha, caralho. Eu vi isso, eu tava estelando. Tô... Dei até o respeto, valeu. Chico Liro. Branquinho, tô chegando, branquinho. Ah, mano, não tá chegando. O na dar defesa, isso. Eu não mato não, mano. Preciso de equipamento. Obrigado. E minha valeu. Não, eles novo, não aqui, eu não mato nada. Mano. Mano. mano, eu não vou dar cara ali, velho. Os caras tá tudo parado ali na base, mano. Tá esperando a gente os caras, em vez de estar atacando, tá defendendo. Não, Ruxa, vamos esperar. Aqui, o Joy tá aqui, ó. Tá ali. O meio aqui, né? tá? Esse tá com a maquininha. Tá com a maquininha ali. Ai! Eu não atirei. O que aconteceu comigo, mano? Tome. Nossa, amassou os caras ali, mano. É, eu servi de isca, né, pelo menos. Passa, Hiro. Opa, salve! Nyaune, tadaimaa! Ah, vai ele. Ai, eu... <risos> o Hiro deixou na cega. Tá, acho que ele vai Sim, dar a volta, que... é. Uhum. Tem, Tem robozinho pra cá? A Renata empatou comigo de novo. Ele uhum. tá dando a volta. Ah, deixa ele dar bola, Nossa, tá mano, aí. o Hiro troll comigo, na moral. <risos> ele tá que com que a que fumaça que... lá. <risos> Eu dei bisquinha Renata, nada Pou, Pau, pau, pau, pau, Vai, Carlinhos, aqui o é E tua. Ah, valeu. Caiu, caiu. Caralho. Vitória do Eu batei ele vendo o mapa <risos> Meu Deus. Foi legal esse game, foi legal, mano.